Capítulo 22 Poti saudou o amigo e falou assim Antes que o pai de Jacauna e Poti, o valente guerreiro Jatobá, mandasse sobre todos os guerreiros Petiguaras, O grande Takape da nação estava na distra de Batuireté, o maior chefe, pai de Jatobá. Foi ele que veio pelas praias do mar até o rio do Jaguar, e expulsou os tabajaras para dentro das terras, marcando a cada tribo seu lugar, depois entrou pelo sertão até a serra que tomou seu nome. Quando suas estrelas eram muitas, e tantas que seu camucin já não cabia as castanhas que marcavam o número, o corpo vergou para a terra. O braço endureceu como o galho do Ubiratã que não verga, seus olhos se escurecerão. Chamou então o guerreiro Jatobá e disse, Filho, toma o tacape da nação Pitiguara. Tupã não quer que até o leve mais à guerra, pois tirou a força de seu corpo, o movimento do seu braço e a luz de seus olhos. Mas Tupã foi bom para ele, pois lhe deu um filho como o guerreiro Jatobá. Jatobá empunhou o Tacape dos Pitiguaras. Batuireté tomou o bordão de sua velhice e caminhou. Foi atravessando os vastos sertões, até os campos viçosos onde correm as águas que vêm das bandas da noite. Quando o velho guerreiro arrastava o passo pelas margens, e a sombra de seus olhos não lhe deixava que visse mais os frutos nas árvores ou os pássaros no ar, ele dizia em sua tristeza. Ah! Meus tempos passados! A gente que o ouvia chorava a ruína do grande chefe, e desde então passando por aqueles lugares repetia suas palavras, donde onde veio chamar-se o rio e os campos, Kixeramobim. Batuireté veio pelo caminho das garças até aquela serra que tu vês longe, onde primeiro habitou. Lá no Píncaro o velho guerreiro fez seu ninho alto como o gavião, para encher o resto de seus dias, conversando com Tupã. Seu filho já dorme embaixo da terra, e ele ainda na outra lua cismava na porta de sua cabana, esperando a noite que traz o grande sono. Todos os chefes pitiguaras, quando acordam a voz da guerra, vão pedir ao velho que lhes ensine a vencer, porque nenhum outro guerreiro jamais soube como ele combater. Assim as tribos não o chamam mais pelo nome, senão o grande sabedor da guerra, Maranguab. O chefe Poti vai à serra ver seu grande avô, mas antes que o dia morra, ele estará de volta na cabana de seu irmão. Tens tu outra vontade? O guerreiro branco te acompanha. Ele quer abraçar o grande chefe dos Pitiguaras, avô de seu irmão, e dizer ao velho que renasce em seu neto. Martim chamou Iracema, e partiram ambos guiados pelo Pitiguara para a Serra do Maranguabe, que se levantava no horizonte. Foram seguindo o curso do rio até onde nele entrava o ribeiro de Pirapora. A cabana do Velho Guerreiro estava junto das formosas cascatas, onde salta o peixe no meio dos borbotões de espuma. As águas ali são frescas e macias, como a brisa do mar, que passa entre as palmas dos coqueiros, nas horas da calma. Batuireta estava sentado sobre uma das lopos da cascata, e o sol ardente caía sobre sua cabeça nua de cabelos e cheia de rugas como o genipapo. Assim dorme o jaburu na borda do lago. Poti é chegado à cabana do grande Maranguabe, pai de Jatobá, e trouxe seu irmão branco para ver o maior guerreiro das nações. O velho só abriu as pesadas pálpebras... E passou do neto ao estrangeiro um olhar baço. Depois o peito arquejou e os lábios murmuraram. Tupã quis que estes olhos vissem antes de se apagarem o gavião branco junto da narceja. O abaité derrubou a fronte aos peitos, e não falou mais, nem mais se moveu. Poti e Martim julgaram que ele dormia e se afastaram com respeito para não perturbar o repouso de quem tanto obrara na longa vida. Iracema, que se banhava na próxima cachoeira, veio-lhes ao encontro, trazendo na folha da taioba favos de mel puríssimo. Descorreram os amigos pelas flóridas encostas até que as sambras da montanha se estenderam pelo vale. Tornaram então ao lugar onde tinham deixado o maranguabe. O velho ainda lá estava na mesma atitude, com a cabeça derrubada ao peito e os joelhos encostados à fronte. As formigas subiam pelo seu corpo, e os twins adejavam em torno e pousavam-lhe na calva. Poti pôs a mão no crânio do velho e conheceu que era afinado, morrera de velhice. Então o chefe Pitiguara o canto da morte, e depois foi à cabana buscar o camucim, que transbordava com as castanhas do caju. Martim contou cinco vezes cinco mãos. Entretanto Iracema colhia na floresta a andiroba, de que foi ungido o corpo do velho no camucim, onde a mão piedosa do neto o encerrou. O vaso fúnebre ficou suspenso ao teto da cabana. Depois que plantou urtiga em frente à porta, para defender contra os animais a oca abandonada, Poti despediu-se triste daqueles lugares, e tornou com seus companheiros à borda do mar. Capítulo 23 Quatro luas tinham alumiado o céu depois que Iracema deixara os campos do Ipu, e três depois que ela habitava nas praias do mar a cabana de seu esposo. A alegria morava em sua alma. A filha dos sertões era feliz, como a andorinha que abandona o ninho de seus pais e emigra para fabricar novo ninho no país onde começa a estação das flores. Também Iracema achara nas praias do mar um ninho do amor, nova pátria para o coração. Ela descorria as amenas campinas, como o colibri borboleteando entre as flores da acácia, A luz da manhã já a encontrava suspensa ao ombro do esposo e sorrindo, como a enrediça, que entrelaça o tronco e todas as manhãs o coroa de nova grinalda. Martim partia para a caça com Poti. Ela separava-se então dele para mais sentir o desejo de tornar a ele. Perto havia uma formosa lagoa no meio da verde campina. Para lá volvia a selvagem o um ligeiro passo. Era a hora do banho da manhã, atirava-se a água, e nadava com as garças brancas e as vermelhas jassanãs. Os guerreiros pitiguaras que apareciam por aquelas paragens, chamavam a essa Lagoa da Beleza, porque nela se banhava Iracema, a mais bela filha da raça de Tupã. E desde esse tempo as mães vinham de longe mergulhar suas filhas nas águas da Porangaba, que tinham a virtude de tornar as virgens formosas e amadas pelos guerreiros. Depois do banho, Iracema discorria até as faldas da Serra do Maranguabe, onde nascia o ribeiro das marrecas. Ali cresciam na frescura e sombra as frutas mais saborosas de todo o país, delas fazia copiosa provisão e esperava se embalando nas ramas do maracujá, que Martim tornasse da caça. Outras vezes não era a General que a levava à sua vontade, mas do oposto lado, junto da lagoa da Sapiranga, cujas águas diziam que inflamavam os olhos. A cerca daí havia um bosque frondoso de murites, que formavam no meio do tabuleiro uma grande ilha de formosas palmeiras. Iracema gostava do Muritiapuá, onde o vento suspirava docemente, ali espoupava ela o vermelho coco, para fabricar a bebida refrigerante, adoçada com o mel da abelha, que os guerreiros amavam durante a maior calma do dia. Uma manhã Potigui e Martim a caça. Caminharam para uma serra que se levanta ao lado da outra do Maranguab, sua irmã. O alto-cabeço se curva à semelhança do bico adunco da arara, pelo que os guerreiros a chamaram Aratanha. Eles subiram pela encosta da guaiúba por onde as águas descem para o vale, e foram até o córrego habitado pelas pacas. Só havia sol no bico da arara quando os caçadores desceram de Pacatuba ao tabuleiro. De longe viram Iracema, que viera esperá-los à margem de sua lagoa da Porangaba. Caminhava para eles com o passo altivo da garça que passeia à beira d'água, por cima da carioba trazia uma cintura das flores da maniva, que era o símbolo da fecundidade colar das mesmas cingia lhe o colo e ornava os rios seios palpitantes travou da mão do esposo e a impôs no regaço teu sangue já vive no seio de Iracema ela será mãe de teu filho filho, dais as tu exclamou o cristão em júbilo Ajoelhou ali e, singindo-a com os braços, beijou o ventre fecundo da esposa. Quando ergueu-se, Poti falou. A felicidade do mancebo é a esposa e o amigo, a primeira da alegria, o segundo da força, o guerreiro sem a esposa é como a árvore sem folhas nem flores, nunca ela verá o fruto. O guerreiro sem amigo é como a árvore solitária no meio do campo que o vento embalança, o fruto dela nunca amadura. A felicidade do varão é a prole, que nasce dele e faz seu orgulho, cada guerreiro que sai de suas veias é mais um galho que leva seu nome às nuvens, como a grimpa do cedro. Amado de Tupã é o guerreiro que tem uma esposa, um amigo e muitos filhos, ele nada mais deseja senão a morte gloriosa. Martim uniu o peito ao peito de Poti. O coração do esposo e do amigo falou por tua boca. O guerreiro branco é feliz, chefe dos Pitiguaras, senhores das praias do mar, e a felicidade nasceu para ele na terra das palmeiras, onde recende a baunilha, e foi gerada do sangue de tua raça, que tem no rosto a cor do sol. O guerreiro branco não quer mais outra pátria, senão a pátria de seu filho e de seu coração. Ao romper De Alva Poti partiu para colher as sementes de crajuro que dão a mais bela tinta vermelha, e a casca do angico de onde sai a cor negra mais lustrosa. De caminho sua flecha certeira abateu o pato selvagem que planava nos ares, e ele arrancou das asas as longas penas. Subindo ao Mocoribi, rugiu a inúbia. A refega que vinha do mar levou longe o rouco sol. O búzio dos pescadores do trairi e a trombeta dos caçadores do soipé responderam. Martim banhou-se em água do rio e passeou na praia para secar o corpo ao vento e ao sol. Ao seu lado ia Iracema, que apanhava o âmbar amarelo que o mar arrojava. Todas as noites a esposa perfumava seu corpo e a élva rede, para que o amor do guerreiro se deleitasse nela. Voltou Poti. Capítulo 24 Foi costume da raça, filha de Tupã, que o guerreiro trouxesse no corpo as cores de sua nação. Traçavam em princípio negras riscas sobre o corpo, a semelhança do pelo do coati, de onde procedeu o nome dessa arte da pintura guerreira. Depois variaram as cores, e muitos guerreiros costumavam escrever os emblemas de seus feitos. O estrangeiro, tendo adotado a pátria da esposa e do amigo, devia passar por aquela cerimônia para tornar-se um guerreiro vermelho, Filho de Tupã. Nessa intenção fora potisse prover dos objetos necessários. Iracema preparou as tintas. O chefe, embebendo as ramas da pluma, traçou pelo corpo os riscos vermelhos e pretos, que ornavam a grande nação Pitiguara. Depois pintou na fronte uma flecha e disse... Assim como a seta traspassa o duro tronco, assim o olhar do guerreiro penetra em alma dos povos. No braço um gavião. Assim como o cai das nuvens, assim cai o braço do guerreiro sobre o inimigo. No pé esquerdo a raiz do coqueiro. Assim como a pequena raiz agarra na terra o alto coqueiro o pé firme do guerreiro sustenta seu corpo. No pé direito pintou uma asa. Assim como a asa do majo irrompe os ares, o pé veloz do guerreiro não tem igual na corrida. Iracema tomou a rama da pena e pintou uma folha com uma abelha sobre, sua voz ressoou entre sorrisos. Assim como a abelha fabrica mel no coração negro do jacarandá, a doçura está no peito do mais valente guerreiro. Martim abriu os braços e os lábios para receber corpo e alma da esposa. Meu irmão é um grande guerreiro da nação Pitiguara, ele precisa de um nome na língua de sua nação. O nome de teu irmão está em seu corpo, Onde o pôs tua mão? Coatiabo! exclamou Iracema. Tu disseste: Eu sou o guerreiro pintado, o guerreiro da esposa e do amigo. Poti deu a seu irmão o arco e o tacape, que são as armas nobres do guerreiro. Iracema havia tecido para ele o cocar e a araçóia. Ornatos dos chefes ilustres A filha de Araquém foi buscar a cabana às iguarias do festim e os vinhos de genipapo e mandioca Os guerreiros beberam copiosamente e trançaram as danças alegras Durante que volviam em torno dos fogos da alegria, ressoavam as canções Poti cantava como a cobra que tem duas cabeças em um só corpo, assim é a amizade de Coatiabu e Poti. Acudiu Iracema. Como a ostra que não deixa o rochedo, ainda depois de morta, assim é Iracema junto a seu esposo. Os guerreiros disseram. Como o jatobá na floresta, assim é o guerreiro coatiado entre o irmão e a esposa seus ramos abraçam os ramos do ubiratã e sua sombra protege a relva humilde os fogos da alegria arderam até que veio amanhã e com eles durou o festim dos guerreiros capítulo 25 a alegria ainda morou na cabana todo o tempo que as espigas de milho levaram a amarelecer uma alvorada caminhava o cristão pela borda do mar sua alma estava cansada o colibri sacia-se de mel e perfume depois adormece em seu branco ninho de cotão até que volta no outro ano a lua das flores como o colibri a alma do guerreiro também satura-se de felicidade, e carece de sono e repouso. A caça e as excursões pelas montanhas em companhia do amigo, as carícias da terna esposa que o esperavam na volta, o doce carbeto no copiar da cabana, já não acordavam nele as emoções de outrora. Seu coração ressonava... Iracema brincava pela praia, os olhos dele retiravam-se dela para se estenderem pela imensidade dos mares. Viram umas asas brancas, que adejavam pelos campos azuis. Conheceu o cristão que era uma grande igara de muitas velas, como construíam seus irmãos, e a saudade da pátria apertou em seu seio. Alto ia o sol, e o guerreiro na praia seguia com os olhos as asas brancas que fugiam. Debalde a esposa o chamou à cabana, Debalde ofereceu a seus olhos, as graças dela e os frutos melhores do campo. Não se moveu o guerreiro, senão quando a vela sumiu-se no horizonte. Poti voltou da serra, onde pela vez primeira fora só tinha deixado a serenidade na fronte de seu irmão e achava ali a tristeza Martim saiu-lhe ao encontro A igara grande do branco Tapuia passou no mar Os olhos de teu irmão a viram voar para as margens do Mearim onde estão os aliados dos Tupinambas Inimigos de tua e minha raça. Poti é senhor de mil arcos, se é teu desejo, ele te acompanhará com seus guerreiros às margens do Mearim para vencer o Tapuitinga e seu amigo, o traidor Tupinambá. Quando for tempo teu irmão te dirá. Os guerreiros entraram na cabana, onde estava Iracema. Iracema. A maviosa canção nesse dia tinha emudecido nos lábios da esposa. Ela tecia suspirando a franja da rede materna, mais larga e espessa que a rede do Imeneu. Poti, que a viu tão ocupada, falou. Quando a sabiá canta é o tempo do amor, quando emudece, fabrica o um ninho para sua prole, é o tempo do trabalho. Meu irmão fala como a quando anuncia a chuva, mas a sabiá que faz seu ninho, não sabe se dormirá nele. A voz de Iracema gemia. Seu olhar buscou o esposo. Martim pensava, as palavras de Iracema passaram por ele, como a brisa pela face lisa da rocha, sem eco nem rumores. O sol brilhava sempre sobre as praias do mar, e as areias refletiam os raios ardentes, mas nem a luz que vinha do céu, nem a luz que ia da terra espancaram a sombra em alma do cristão. Cada vez o crepúsculo era maior em sua fronte. Chegou das margens do acarum guerreiro Pitiguara mandado por Jacão a seu irmão Poti. Ele veio seguindo o rastro dos viajantes até o Trairi, onde os pescadores o guiaram à cabana. Poti estava só no copiar, ergueu-se e abaixou a fronte para escutar com respeito e gravidade as palavras que lhe mandava seu irmão pela boca do mensageiro. O Tapuitinga, que estava no Mearim, veio pelas matas até o princípio da Ibiapaba, onde fez aliança com Irapuã, para combater a nação Pitiguara. Eles vão descer da serra às margens do rio em que bebem as garças, e onde tu levantaste a taba de teus guerreiros. Jacaúna te chama para defender os campos de nossos pais, teu povo carece de seu maior guerreiro. Volta às margens do Acarão, e teu pé não descanse enquanto não pisar o chão da cabana de Jacauna. Quando aí estiveres, dás ao grande chefe, teu irmão é chegado à taba de seus guerreiros. E tu não mentirás. O mensageiro partiu. Poti vestiu suas armas e caminhou para a Várzea, guiado pelo Passo de Coatiabu. Ele o encontrou muito além, vagando entre os canaviais que bordam as margens de Jacarei. O branco Tapuia está na Ibiapaba para ajudar os Tabajaras a combater contra Jacauna. Teu irmão corre a defender a terra de seus filhos... E a taba onde dorme os camucins de seus pais. Ele saberá vencer depressa para voltar à tua presença. Teu irmão parte contigo. Nada separa dois guerreiros amigos quando troa a inúbia da guerra. Tu és grande, como o mar, e bom como o céu. Os dois amigos abraçaram-se, e seguiram com o rosto para as bandas do nascente. Capítulo 26 Caminhando, caminhando, chegaram os guerreiros à margem de um lago que havia nos tabuleiros. O cristão parou de repente e voltou o rosto para as bandas do mar, a tristeza saiu de seu coração e subiu à fronte. Meu irmão, disse o chefe, teu pé criou raiz na terra do amor, fica, poti voltará breve. Teu irmão te acompanha, ele disse, e sua palavra é como a seta de teu arco, quando soa, é chegada. Queres tu que Iracema te acompanhe às margens do Acaraú? Nós vamos combater seus irmãos. A taba dos pitiguaras não terá para ela mais que tristeza e dor. A filha dos tabajaras deve ficar. Que esperas tu então? Teu irmão se aflige porque a filha dos tabajaras pode ficar triste e abandonar a cabana, sem esperar pela sua volta. Antes de partir ele queria sossegar o espírito da esposa. Poti refletiu. As lágrimas da mulher amolecem o coração do guerreiro, como o orvalho da manhã amolece a terra. Meu irmão é um grande sabedor. O esposo deve partir sem ver Iracema. O cristão avançou. Poti mandou-lhe que esperasse. Da de setas que Iracema emplumara de penas vermelhas e pretas, e suspenderá aos ombros do esposo, tirou uma. O chefe Pitiguara vibrou o arco, a seta atravessou um goiamum que discorria pelas margens do lago, e só parou onde a pluma não a deixou mais entrar. Fincou o guerreiro no chão a flecha com a presa atravessada, e tornou para Coatiabu. Tu podes partir agora. Iracema seguirá teu rastro, chegando aqui, verá tua seta, e obedecerá a tua vontade. Martim sorriu, e quebrando um ramo do maracujá, a flor da lembrança, o entrelaçou na haste da seta, e partiu enfim seguido por Poti. Breve desapareceram os dois guerreiros entre as árvores. O calor do sol já tinha secado seus passos na beira do lago. Iracema inquieta veio pela várzea seguindo o rastro do esposo até o tabuleiro. As sambras doces vestiam os campos quando ela chegou à beira do lago. Seus olhos viram a seta do esposo fincada no chão, o goiamun trespassado, o ramo partido, e encheram-se de pranto. Ele manda que Iracema ande para trás, como o goiamun, e guarde sua lembrança, como o maracujá guarda sua flor todo o tempo, até morrer. A filha dos tabajaras retraiu os passos lentamente, sem envolver o corpo nem tirar os olhos da seta de seu esposo e tornou a cabana aí sentada a soleira com a fronte nos joelhos esperou até que o sono acalentou a dor em seu peito apenas alvorou o dia ela moveu o passo rápido a lagoa e chegou à margem a flecha lá estava como na véspera o esposo não tinha voltado. Desde então a hora do banho, em vez de buscar a lagoa da beleza, onde outrora tanto gostara de nadar, caminhava para aquela, que vira seu esposo abandoná-la. Sentava junto à flecha, até que descia a noite, então se recolhia à cabana. Tão rápida partia de manhã, como lenta voltava à tarde. Os mesmos guerreiros que a tinham visto alegre nas águas da Porangaba, agora encontrando-a triste e só, como a garça viúva, na margem do rio, chamavam aquele sítio da Mocejana, a abandonada. Uma vez que a formosa filha de Araquém se lamentava à beira da lagoa da Mocejana, uma voz estridente gritou seu nome do alto da carnaúba: Iracema! Iracema! Ergueu ela os olhos e viu entre as folhas da palmeira sua linda jandaia, que batia as asas e arrufava as penas com o prazer de vê-la. A lembrança da pátria, apagada pelo amor, ressurgiu em seu pensamento. Viu os formosos campos do Ipu, as encostas da serra onde nascera, a cabana de Araquém, e teve saudades, mas ainda naquele instante, não se arrependeu de os ter abandonado. Seu lábio gaseou em canto. A jandaia, abrindo as asas, esvoaçou-lhe em torno e pousou no ombro. Alongando fagueira o colo, com o negro bico alisou-lhe os cabelos e beliscou a boca vermelha como uma pitanga. Iracema lembrou-se que tinha sido ingrata para a jandaia esquecendo-a no tempo da felicidade, e agora ela vinha para a consolar no tempo da desventura. Nesta tarde não voltou só à cabana... Durante o dia seus dedos ágeis tecerão o formoso uru de palha que forrou da felpa macia da monguba para agasalhar sua companheira e amiga. Na seguinte alvorada foi a voz da jandaia que a despertou. A linda ave não deixou mais sua senhora, ou porque depois da longa ausência não se fartasse de haver ou porque adivinhasse que ela tinha necessidade de quem a acompanhasse em sua triste solidão. Uma tarde Iracema viu de longe dois guerreiros que avançavam pelas praias do mar. Seu coração palpitou mais apressado. Instante depois ela esquecia nos braços do esposo tantos dias de saudade e abandono, que passara na solitária cabana. Outra vez sua graça encheu os olhos do cristão, a alegria voltou a habitar em sua alma. Como a seca várzea, com a vinda do nevoeiro, reverdeci e matizasse de flores, a formosa filha do sertão com a volta do esposo reanimou-se, e sua beleza esmaltou-se de meigos e ternos sorrisos. Martim e seu irmão haviam chegado à Taba de Jacauna, quando soava a Inúbia, eles guiaram ao combate os mil arcos de Poti. Ainda dessa vez os Tabajaras, apesar da aliança dos brancos Tapuias do Mearim, foram levados de vencida pelos valentes Pitiguaras. Nunca tão disputada a vitória e tão renhida pugna se pelejou nos campos que regam o Acarau e o Camusim. O valor era igual de parte a parte, e nenhum dos dois povos fora vencido, se o Deus da guerra não tivesse decidido dar estas plagas à raça do guerreiro branco, aliada dos pitiguaras. Logo após a vitória o cristão tornará às praias do mar, onde construir a sua cabana. De novo sentiu em sua alma a sede do amor, e tremia de pensar que Iracema houvesse partido, deixando ermo aquele sítio tão povoado outrora pela felicidade. O cristão amou outra vez a filha do sertão, como da primeira vez, quando parece que o tempo não poderá exaurir o coração. Mas breves sóis bastaram para murchar aquelas flores de um coração exilado da pátria. O imbu, filho da serra, se nasceu na várzea porque o vento ou as aves trouxeram a semente, vingou, achando boa terra e fresca sombra, talvez um dia com a verde folhagem e inflorou. Mas basta um sopro do mar... Para tudo murchar. As folhas lastram o chão, as flores, leva as à brisa. Como o imbu na várzea era o coração do guerreiro branco na terra selvagem. A amizade e o amor o acompanharam e sustiveram algum tempo, mas agora longe de sua casa e de seus irmãos, sentiu-se em um ermo. O amigo e a esposa não chegavam mais à sua existência, cheia de grandes e nobres ambições. Passava-os já tão breves, agora longos sóis, na praia, ouvindo gemer o vento e soluçar as ondas. Os olhos, engolfados na imensidade do horizonte, buscavam, mas em balde, de cenir do azul diáfano à alvura de uma vela perdida nos mares à distância curta da cabana se elevava à borda do oceano um alto morro de areia pela semelhança com a cabeça do crocodilo o chamavam os pescadores jacarecanga do seio das brancas areias escaldadas pelo ardente sol neva uma água fresca e pura, assim destila a dor lágrimas doces de alívio e consolo. A esse monte subia o cristão, e lá ficava cismando em seu destino. Às vezes lhe vem à mente a ideia de tornar a sua terra e aos seus, mas ele sabe que Iracema o acompanhará, e essa lembrança lhe remorde o coração. Cada passo mais que afaste dos campos nativos a filha dos Tabajaras, agora que não tem o um ninho de seu coração para abrigar-se, é uma porção da vida que lhe rouba. Poti conhece que Martim deseja estar só, e afasta-se discreto. O guerreiro sabe o que aflige a alma do seu irmão, e tudo espera do tempo, porque só o tempo endurece o coração do guerreiro, como o cerne do jacarandá. Iracema também foge dos olhos do esposo, porque já percebeu que esses olhos tão amados se turbam com a vista dela, e em vez de se encherem de sua beleza como outrora, a despedem de si. Mas os olhos dela não se cansam de acompanhar a parte e de longe o guerreiro Senhor, que os fez cativos. Ai dela! Sentiu já o golpe no coração e como a copaíba ferida no âmago, destila lágrimas em fio. Capítulo 28 Uma vez o cristão ouviu dentro em sua alma o soluço de Iracema, seus olhos buscaram em torno e não a viram. A filha de Araquém estava além, entre as verdes moitas de Ubaia, sentada na relva. O pranto desfiava de seu belo semblante, e as gotas que rolavam a uma e uma caíam sobre o regaço, onde já palpitava e crescia o Filho do Amor. Assim caem as folhas da árvore viçosa antes que amadureça o fruto. O que exprime as lágrimas do coração de Iracema? Chora o cajueiro quando fica tronco seco e triste. Iracema perdeu sua felicidade, depois que te separaste dela. Não estou eu junto a ti. Teu corpo está aqui. Mas tua alma voa à terra de teus pais, e busca a Virgem Branca, que te espera. Martim do se Os grandes olhos negros que a indiana pousara nele o tinham ferido no âmago. O guerreiro branco é teu esposo, ele te pertence. A formosa Tabajara sorriu em sua tristeza. Quanto tempo há que retiraste de Iracema, teu espírito! Antes teu passo te guiava para as frescas ceras e os alegras tabuleiros, teu pé gostava de pisar a terra da felicidade e seguir o rastro da esposa. Agora só buscas as praias ardentes, porque o mar que lá murmura vem dos campos em que nasceste, e o morro das areias... Porque do alto se avista a igara que passa É a ânsia de combater o Tupinambá que volviu o passo do guerreiro para as bordas do mar Respondeu o cristão Iracema continuou Teu lábio secou para a esposa Como a cana quando ardem os grandes sóis Perde o grato mel e as folhas murchas não podem mais brincar quando passa a brisa Agora só falas ao vento da praia para que ele leve tua voz à cabana de teus pais. A voz do guerreiro branco chama seus irmãos para defender a cabana de Iracema e a terra de seu filho, quando o inimigo vier. A esposa meneou a cabeça... Quando tu passas no tabuleiro, teus olhos fogem do fruto do genipapo e buscam a flor do espinheiro. A fruta é saborosa, mas tem a cor dos tabajaras, a flor tem a alvura das faces da Virgem Branca. Se cantam as aves, teu ouvido não gosta já de escutar o canto mavioso da graúna, mas tua alma se abre para o grito do japim. Porque ele tem as penas douradas como os cabelos daquela que tu amas A tristeza escurece a vista de Iracema e amarga seu lábio Mas a alegria há de voltar a alma da esposa, como volta a árvore a verde rama Quando teu filho deixar o seio de Iracema, ela morrerá, como o abate depois que deu seu fruto então o guerreiro branco não terá mais quem o prenda na terra estrangeira. Tua voz queima, filha de Araquém, como o sopro que vem dos sertões do Icó no tempo dos grandes Kellars. Queres tu abandonar teu esposo? Vê em teus olhos lá o formoso Jacarandá, que vai subindo as nuvens, a seus pés ainda está a seca raiz da murta frondosa, que todos os invernos se cobria de rama e begos vermelhos, para abraçar o tronco irmão. Se ela não morresse, o jacarandá não teria sol para crescer àquela altura. Iracema é a folha escura que faz sombra em tua alma, deve cair, para que a alegria alumie teu seio. O cristão cingiu o talhe da formosa indiana e a estreitou ao peito. Seu lábio levou ao lábio da esposa um beijo, mas áspero e amargo. Poti voltou do banho. Segue na areia o rastro de Coatiabo e sobe ao alto da jacarecanga. Aí encontra o guerreiro em pé no cabeço do monte, com os olhos alongados e os braços estendidos para os largos mares. Volve o Pitiguara as vistas e descobre uma grande igara, que vem sulcando os verdes mares, impelida pelo vento. É a grande igara dos irmãos de meu irmão que vem buscá-lo. O cristão suspirou. São os guerreiros brancos inimigos de minha raça, que buscam as praias da valente nação Pitiguara, para a guerra da vingança, eles foram derrotados com os Tabajaras nas margens do Camucim. agora vem com seus amigos os Tupinambas pelo caminho do mar. Meu irmão é um grande chefe. Que pensa ele que deve fazer seu irmão poti? Chama os caçadores de Soipé e os pescadores do Trairi. Nós iremos ao seu encontro. Poti acordou a voz da Inúbia, e os dois guerreiros partiram ambos para o Mocoribi. Pouco além viram os guerreiros de Jaguaraçu e Camoropim que corriam ao grito de guerra. O irmão de Jacauna os avisou da vinda do inimigo. O grande maracatim corre nas ondas, ao longo da terra que se dilata até as margens do Parnaíba. A lua começava a crescer quando ele deixou as águas do Mearim, ventos contrários o tinham arrastado para os altos mares, muito além de seu destino. Os guerreiros Pitigoras, para não espantar o inimigo, se ocultam entre os cajueiros, e vão seguindo pela praia a grande igara, durante o dia avultam as brancas velas, de noite os fogos atravessam a negrura do mar, como vagalumes perdidos na mata. Muitos sóis caminharam assim, passam além do camucim e afinal pisam as lindas ribeiras da enseada dos papagaios. Poti manda um guerreiro ao grande Jacauna e se prepara para o combate. Martim, que subiu ao morro de areia, conhece que o maracatim vem recolher no seio da terra, e avisa seu irmão. O sol já nasceu, os guerreiros Guaraciabas e os Tupinambas, seus amigos, correm sobre as ondas nas ligeiras pirogas e pojam na praia. Formam o grande arco, e avançam como o cardume do peixe quando corta a correnteza do rio. No centro estão os guerreiros do fogo, que trazem o raio, nas aças os guerreiros do mearim, que brandem o tacape. Mas nação alguma jamais vibrou o arco certeiro como a grande nação Pitiguara, e Poti é o maior chefe de quantos chefes empunharam a inúbia guerreira. Ao seu lado caminha o irmão, tão grande chefe como ele, e sabedor das manhas da raça branca dos cabelos do sol. Durante a noite os pitiguaras fincam na praia a forte caiçara de espinho, e levantam contra ela um muro de areia, onde o raio esfria e se apaga. Aí esperam o um inimigo. Martim manda que outros guerreiros subam à copa dos mais altos coqueiros, ali defendidos pelas largas palmas, esperam o um momento do combate. A seta de Poti foi a primeira que partiu, e o chefe dos Guaraciabas o primeiro herói que mordiu o pó da terra estrangeira. Rugem os trovões na distra dos guerreiros brancos, mas os raios que desferem mergulham-se na areia, ou se perdem nos ares. As setas dos pitiguaras já caem do céu, já voam da terra, e se embebem todas no seio do inimigo. Cada guerreiro tomba crivado de muitas flechas, como a presa que as piranhas disputam nas águas do lago. Os inimigos embarcam outra vez nas pirogas, e voltam ao maracatim em busca dos grandes e pesados trovões, que um homem só nem dois podem manejar. Quando voltam, o chefe dos pescadores, que corre nas águas do mar como o veloz Camoropim, de que tomou o nome, se arroja nas ondas, e mergulha. Ainda a espuma não se apagara, e já a piroga inimiga se afundou, parecendo que a tragará uma baleia. Veio a noite, que trouxe o repouso. Ao romper Delva, o maracatim fugia no horizonte para as margens do Mearim. Já Kauna chegou, não mais para o combate e sim para o festim da vitória. Nessa hora em que o canto guerreiro dos Pitiguaras celebrava a derrota dos Guaraciabas, o primeiro filho que o sangue da raça branca gerara nessa terra da liberdade via a luz nos campos da Porangaba. Capítulo 30 Iracema cuidou que o seio rompia-se e buscou a margem do rio, onde crescia o coqueiro. Estreitou-se com a haste da palmeira. A dor lacerou suas entranhas, porém logo o choro infantil inundou todo o seu ser de júbilo. A jovem mãe, orgulhosa de tanta aventura, tomou o tenro filho nos braços e com ele arrojou-se às águas límpidas do rio. Depois suspendeu-o à teta mimosa, seus olhos então o envolviam de tristeza e amor. Tu és Moacir, o nascido de meu sofrimento. Ara, pousada no olho do coqueiro, repetiu Moacir, e desde então a ave amiga em seu canto unia ao nome da mãe, o nome do filho. O inocente dormia, e suspirava. A jati fabrica o mel no tronco cheiroso do sassafrás. toda a lua das flores voa de ramo em ramo, colhendo o suco para encher os favos, mas ela não prova sua doçura, porque a irara devora em uma noite toda a colmeia. Tua mãe também, filho de minha angústia, não beberá em teus lábios o mel do sorriso. A jovem mãe passou aos ombros a larga faixa de macio algodão, que fabricara para trazer o filho sempre unido ao flanco, e seguiu pela areia o rastro do esposo, que a três sóis partirá. Ela caminhava docemente para não despertar a criancinha, adormecida como o passarinho sob a asa materna. Quando chegou junto ao grande morro das areias, viu que o rastro de Martim e Poti seguia ao longo da praia e adivinhou que eles eram partidos para a guerra. Seu coração suspirou, mas seus olhos secos buscaram o semblante do filho. Volve o rosto para o Mogoribi. Tu és o morro da alegria, mas para Iracema tu não tens senão tristeza. Tornando, a recente mãe pousou a criança sempre dormida na rede de seu pai, viúva e solitária em meio da cabana, ela deitou-se ao chão, na esteira onde repousava, desde que os braços do esposo se não tinham mais aberto para recebê-la. A luz da manhã estrava pela cabana, e Iracema viu entrar com ela a sombra de um guerreiro. Calbi estava em pé na porta. A esposa de Martim ergueu-se de um ímpeto e saltou avante para proteger o filho. Seu irmão levantou da rede a ela os olhos tristes, e falou com a voz ainda mais triste. Não foi a vingança que arrancou o guerreiro Calbi aos campos dos Tabajaras, ele já perdoou. Foi a vontade de ver Iracema, que trouxe consigo toda a sua alegria. Então bem-vindo seja o guerreiro Calbi na cabana de seu irmão, respondeu a esposa abraçando-o. Oh, o nascido de teu seio dorme nesta rede, os olhos de Calbi gostariam de vê-lo. Iracema abriu a franja de penas, e mostrou o lindo semblante da criança. Calbi depois que o contemplou por muito tempo, entre risos, disse. Ele chupou tua alma, e beijou nos olhos da jovem mãe, a imagem da criança, que não se animava a tocar com receio de ofender. A voz trêmula da filha ressoou. Ainda vive Araquém sobre a terra. Pena ainda, depois que tu o deixaste sua cabeça vergou para o peito e não se ergueu mais. Dese-lhe que Iracema é morta já, para que ele se console. A irmã de Calbi preparou a refeição para o guerreiro, e armou-no copiar a rede da hospitalidade para que ele repousasse das fadigas da jornada. Quando o viajante satisfez o apetite, ergueu-se com estas palavras. Diz onde está teu esposo e meu irmão, para que o guerreiro Calbí lhe dê o abraço da amizade. Os lábios suspirosos da miséria esposa se moveram como as pétalas do cacto que um sopro amarrota, e ficaram mudos. Mas as lágrimas debulharam dos olhos, e caíram em bagas. O rosto de Calbíano viou-se. Teu irmão pensava que a tristeza ficará nos campos que abandonaste, porque contigo trouxeste todo o riso dos que te amavam. Iracema secou os olhos. O esposo de Iracema partiu com o guerreiro Poti para as praias do Acaraú. Antes que três sóis tenham alumiado a terra ele voltará, e com ele a alegria a alma da esposa. O guerreiro Calbio espera para saber o que ele fez do sorriso que morava em teus lábios. A voz do Tabajara enrouquecera, seu passo inquieto volveu a esmo pela cabana. Capítulo 31 Iracema cantava docemente, embalando a rede para acalentar o filho. A areia da praia crepitou sob o pé forte e rijo do guerreiro Tabajara, que vinha das bordas do mar depois da abundante pesca. A jovem mãe cruzou as franjas da rede, para que as moscas não inquietassem o filho acalentado, e foi ao encontro do irmão. — Calbi vai tornar as montanhas dos Tabajaras. — Disse ela com brandura. — O guerreiro anuviou-se. — Tu despedes teu irmão da cabana para que ele não veja a tristeza que a enche. Araquém teve muitos filhos em sua mocidade, uns a guerra levou e morreram como valentes, outros escolheram uma esposa, e geraram por sua vez numerosa prole, filhos de sua velhice, Araquém só teve dois. Iracema é para ele como a rola que o caçador tirou do ninho. Só resta o guerreiro Calbi ao velho pajé, para suster seu corpo vergado, e guiar seu passo trêmulo. Calbi partirá quando a sombra deixar o rosto de Iracema. Como vive estrela da noite, vive Iracema em sua tristeza. Só os olhos do esposo podem apagar a sombra em seu rosto. Parte para que eles não se turvem com tua vista. Teu irmão parte para agradar tua vontade, mas ele voltará todas as vezes que o cajueiro florescer para sentir em seu coração o filho de teu ventre. Entrou na cabana. Iracema tirou da rede a criança, e ambos, mãe e filho, palpitarão sobre o peito do guerreiro Tabajara. Depois, Calbi passou a porta e sumiu-se entre as árvores. Iracema, arrastando o passo trêmulo, o acompanhou de longe até que o perdeu de vista na orla da mata. Aí parou, quando o grito da jandaia de envolta com o choro infantil a chamou à cabana, a areia fria onde esteve sentada guardou o segredo do pranto que embebera. A jovem mãe suspendeu o filho à teta, mas a boca infantil não emudeceu. O leite escasso não apojava o peito. O sangue da infeliz diluía-se todo nas lágrimas incessantes que não estancavam dos olhos, nenhum chegava aos seios, onde se forma o primeiro licor da vida. Ela dissolveu a erva carimã e preparou ao fogo o mingau para nutrir o filho. Quando o sol dourou a crista dos montes, partiu Peahra a mata, levando ao colo a criança adormecida. Na espessura do bosque está o leito da Irara ausente. Os tenros cachorrinhos grunhem enrolando-se uns sobre os outros. A formosa tabajara aproximasse de manso. Prepara para o filho um berço da macia rama do maracujá, e senta-se perto. Põe no regaço um por um os filhos da irara, e lhes abandona os seios mimosos, cuja teta rubra como a pitanga ungiu um do mel da abelha. Os cachorrinhos famintos precipitam gulosos e sugam os peitos avaros de leite. Iracema curtidor, dor, como nunca sentiu, parece que lhe exaurem a vida, mas os seios vão se entumecendo, apojaram afinal, e o leite, ainda rubro do sangue, de que se formou, esguicha. A feliz mãe arroja de si os cachorrinhos, e cheia de júbilo mata a fome ao filho. Ele é agora duas vezes filho de sua dor, nascido dela e também nutrido. A filha de Araquém sentiu afinal que suas veias se estancavam, e contudo o lábio amargo de tristeza recusava o alimento que devia restaurar-lhe as forças. O gemido e o suspiro tinham crestado com o um sorriso o sabor em sua boca formosa. Descamba o sol. Japi sai do mato e corre para a porta da cabana. Iracema, sentada com o filho no colo, banha-se nos raios do sol e sente o frio arrepiar-lhe o corpo. Vendo o animal... Fiel mensageiro do esposo, a esperança reanimou seu coração, quis erguer-se para ir ao encontro de seu guerreiro senhor, mas os membros débeis se recusaram à sua vontade. Caiu desfalecida contra o esteio. Japi ali a mão desfalecida e pulava travesso para fazer sorrir a criança, soltando uns doces latidos de prazer por vezes, afastava-se para correr até a orla da mata e latir chamando o senhor logo, tornava a cabana para festejar a mãe e o filho por esse tempo pisava Martim os campos amarelos do Tauape seu irmão Poti, o inseparável, caminhava a seu lado Oito luas havia que ele deixara as praias da Jacarecanga. Depois de vencidos os Guaraciabas na Baía dos Papagaios, o guerreiro cristão quis partir para as margens do Mearim, onde habitava o bárbaro aliado dos Tupinambas. Poti e seus guerreiros o acompanharam. Depois que transpuseram o braço corrente do mar que vem da serra de Tanatinga e banha as barzias onde se pesca o piau, viram enfim as praias do Mearim e a velha taba do Bárbaro Tapoia. A raça dos cabelos do sol cada vez ganhava mais a amizade dos tupinambas, crescia o número dos guerreiros brancos, que já tinham levantado na ilha a grande Itaoca para despedir o raio. Quando Martim viu o que desejava, tornou aos campos da Porangaba, que ele agora trilha. Já houve o ronco do mar nas praias do Mocoribe, já lhe bafeja o rosto o sopro vivo das vagas do oceano. Quanto mais seu passo o aproxima da cabana, mais lento se torna e pesado tem medo de chegar e sente que sua alma vai sofrer quando os olhos tristes e magoados da esposa entrarem nela há muito que a palavra desertou seu lábio seco o amigo respeita este silêncio que ele bem entende é o silêncio do rio quando passa nos lugares profundos e sombrios tanto que os dois guerreiros tocaram as margens do rio, ouviram o latir do cão, que os chamava, e o grito da ara que se lamentava. Estavam muito próximos à cabana, apenas oculta por uma língua de mato. O cristão parou calcando a mão no peito para sofrear o coração, que saltava como o poraque. O latido de Japi é de alegria, disse o chefe. Porque chegou, mas a voz da jandaia é de tristeza. Achará o guerreiro ausente a paz no seio da esposa solitária, ou terá a saudade matado em suas entranhas o fruto do amor? O cristão moveu o passo vacilante. De repente... Entre os ramos das árvores, seus olhos viram, sentada à porta da cabana, Iracema com o filho no regaço e o cão a brincar. Seu coração o arrastou de um ímpeto, e toda a alma lhe estalou nos lábios. Iracema A triste esposa e mãe só abriu os olhos, ouvindo a voz amada. Com esforço grande, pôde erguer o filho nos braços e apresentá-lo ao pai, que o olhava estático em seu amor. Recebe o filho de teu sangue. Chegastes a tempo, meus seios ingratos já não tinham alimento para dar-lhe. Pousando a criança nos braços puternos, a desventurada mãe desfaleceu como a jetica se lhe arrancam o bobo. O esposo viu então como a dor tinha murchado seu belo corpo, mas a formosura ainda morava nela, como o perfume na flor caída do manacá. Iracema não se ergueu mais da rede onde a pousaram os aflitos braços de Martim. O terno esposo... Em que o amor renascerá com o júbilo paterno, acercou de carícias que encheram sua alma de alegria, mas não a puderam tornar a vida, o estame de sua flor se romperá. Enterra o corpo de tua esposa ao pé do coqueiro que tu amaste. Quando o vento do mar soprar nas folhas, Iracema pensará que é tua voz que fala entre seus cabelos. O lábio emudeceu para sempre, o último lampejo despediu-se dos olhos baços. Potian parou o irmão em sua grande dor. Martim sentiu quanto um amigo verdadeiro é precioso na desventura. É como o outeiro que abriga do vendaval o tronco forte e robusto do ubiratã, quando o broca o cupim. O camucin recebeu o corpo de Iracema, embebido de resinas odoríferas, e foi enterrado ao pé do coqueiro, à borda do rio. Martim quebrou um ramo de murta, a folha da tristeza, e deitou-o no jazigo de sua esposa. A jandaia pousada no olho da palmeira repetia tristemente. Iracema Desde então os guerreiros pitiguaras, que passavam perto da cabana abandonada e ouviam ressoar a voz plangente da ave amiga, se afastavam, com a alma cheia de tristeza, do coqueiro onde cantava a jandaia. E foi assim que um dia veio a chamar-se Ceará o rio onde crescia o coqueiro, e os campos onde serpeja o rio. Capítulo 33 O cajueiro floresceu quatro vezes depois que Martim partiu das praias do Ceará, levando no frágil barco o filho e o cão fiel. A jandaia não quis deixar a terra onde repousava sua amiga e senhora. O primeiro cearense, ainda no berço, emigrava da terra da pátria. Havia aí a predestinação de uma raça. Poti com seus guerreiros esperava na margem do rio. O cristão lhe prometera voltar. Todas as manhãs subia ao morro das areias e volvia os olhos ao mar a ver se branqueava ao longe a vela amiga. Afinal volta Martim de novo às terras, que foram de sua felicidade... E são agora de amarga saudade Quando seu pé sentiu o calor das brancas areias Derramou-se por todo seu ser um fogo ardente Que lhe requeimou o coração Era o fogo das recordações acessas A chama só aplacou quando ele tocou a terra onde dormia sua esposa Porque nesse instante seu coração transudou como o tronco dos nos Ardonts Kellars, e refrescou sua pena de lágrimas abandões. Muitos guerreiros de sua raça acompanharam o chefe branco, para fundar com ele a maioria dos cristãos. Veio também um sacerdote de sua religião, de negras vestes, para plantar a cruz na terra selvagem. Poti foi o primeiro que ajoelhou aos pés do sagrado lenho, não sofria ele que nada mais o separasse de seu irmão branco, por isso que estivessem ambos um só Deus, como tinham um só coração. Ele recebeu com o batismo o nome do santo, cujo era o dia, e o do rei, a quem ia servir, e sobre os dois ó seu, na língua dos novos irmãos. Sua fama cresceu, e ainda hoje é o orgulho da terra, onde ele viu a luz primeiro. A Mairique Martim erguera a margem do rio, nas praias do Ceará, medrou. A palavra do Deus verdadeiro germinou na terra selvagem, e o bronze sagrado ressoou nos vales onde rugia o maracá. Jacaúna veio habitar nos campos da Porangaba para estar perto de seu amigo branco, Camarão assentou a taba de seus guerreiros nas margens da Mocejana. Tempo depois, quando veio Albuquerque, o grande chefe dos guerreiros brancos, Martim e Camarão partiram para as margens do Mearim a castigar o feroz Tupinambá e expulsar o branco Tapuia. Era sempre com emoção que o esposo de Iracema revia as plagas onde fora tão feliz, e as verdes folhas a cuja sombra dormia a formosa Tabajara. Muitas vezes ia sentar-se naquelas doces areias, para cismar e acalentar no peito a agra saudade. As jandaias cantavam ainda no olho do coqueiro, mas não repetiam já o mavioso nome de Iracema. Tudo passa sobre a Terra. Notas Argumento histórico em 1603, Pero Coelho, homem nobre da Paraíba, partiu como capitão morte descoberta, levando uma força de 80 colonos e 800 índios. Chegou à Foz do Jaguaribe e aí fundou o povoado que teve o nome de Nova Lisboa. Foi esse o primeiro estabelecimento colonial do Ceará. Como Pero Coelho se visse abandonado dos sócios, mandaram-lhe João Soromenho com socorros. Esse oficial, autorizado a fazer cativos para a indenização das despesas, não respeitou os próprios índios do Jaguaribe, amigos dos portugueses. Tal foi a causa da ruína do nascente povoado. Retiraram-se os colonos, pelas hostilidades dos indígenas, e Pero Coelho ficou ao desamparo, obrigado a voltar à Paraíba por terra, com sua mulher e filhos pequenos. Na primeira expedição foi do Rio Grande do Norte um moço de nome Martins Soares Moreno, que se ligou de amizade com Jacauna, chefe dos índios do litoral, e seu irmão Poti. Em 1608, por ordem de D. Diogo Menezes voltou a dar princípio à regular colonização daquela capitania, o que levou a efeito fundando o presídio de Nossa Senhora do Amparo em 1611. Jacana, que habitava as margens do Acaraco, veio estabelecer-se com sua tribo nas proximidades do recente povoado, para o proteger contra os índios do interior e os franceses que infestavam a costa. Poti recebeu no batismo o nome de Antônio Felipe Camarão, que ilustrou na Guerra Holandesa. Seus serviços foram remunerados com o Foro de Fidalgo, a Comenda de Cristo e o cargo de Capitão Mor dos Índios. Martim Soares Moreno chegou a mestre de campo e foi um dos excelentes cabos portugueses que libertaram o Brasil da invasão holandesa. O Ceará deve honrar sua memória como a de um varão prestante e seu verdadeiro fundador, pois que o primeiro povoado a foz do rio Jaguaribe foi apenas uma tentativa frustrada. Este é o argumento histórico da lenda, em notas especiais se indicarão alguns outros subsídios recebidos dos cronistas do tempo. Há uma questão histórica relativa a este assunto, falo da pátria do camarão, que um escritor pernambucano quis pôr em dúvida, tirando a glória ao Ceará para dar a sua província. Este ponto, aliás somente contestado nos tempos modernos pelo senhor comendador Melo em suas biografias, me parece suficientemente elucidado já depois da erudita carta do senhor Basílio Quaresma Torreão, publicada no Mercantil número 26 de 26 de janeiro de 1860. Segunda página. Entretanto farei sempre uma observação. Em primeiro lugar, a tradição oral é uma fonte importante da história, e às vezes a mais pura e verdadeira. Ora, na província de Ceará, em Sobral, não só referiam-se entre gente do povo notícias do camarão, como existia uma velha mulher que se dizia dele sobrinha. Essa tradição foi colhida por diversos escritores, entre eles o conspícuo autor da coreografia brasílica. O autor do vela russo Lucideno é dos antigos o único que positivamente afirma ser Camarão filho de Pernambuco, mas, além de encontrar essa acerção a versão de outros escritores de nota, acresce que Berredo explica perfeitamente o dito daquele escritor, quando fala da expedição de Pero Coelho de Souza a Jaguaribe. Sítio naquele tempo e também no de hoje da jurisdição de Pernambuco. Outro ponto é necessário esclarecer para que não me censurem de infiel à verdade histórica. É a nação de Jacaúna e Camarão que alguns pretendem ter sido a Tabajara. Há nisso manifesto engano. Em todas as crônicas se fala das tribos de Jacaúna e Camarão como habitantes do litoral, e tanto que auxiliam a fundação do Ceará, como já haviam auxiliado a da Nova Lisboa em Jaguaribe. Ora, a nação que habitava o litoral entre o Parnaíba e o Jaguaribe ou Rio Grande era a dos Pitiguaras, como atesta Gabriel Soares. Os Tabajaras habitavam a Serra de Ibiapaba, e portanto o interior. Como os chefes dos Tabajaras são mencionados Mel Redondo no Ceará e grão de em Piauí. Esses chefes foram sempre inimigos irreconciliáveis e rancorosos dos portugueses e aliados dos franceses do Maranhão que penetraram até Ibiapaba. Jacaúna e Camarão são conhecidos por sua aliança firme com os portugueses. Mas o que salva a questão é o seguinte texto. Lê-se nas memórias diárias da Guerra Brasílica do Conde de Pernambuco, 1634, janeiro, 18, pelo bom procedimento com que havia servido a F. Camarão o fez ao rei. Capitão-mor de todos os índios não somente de sua nação, que era Pitiguar, nas das outras residentes em várias aldeias. Esta autoridade, além de contemporânea, testemunhal, não pode ser recusada, especialmente quando se exprime tão positiva e intencionalmente a respeito do ponto duvidoso. Pag 15 e Onde canta a jandaia diz a tradição que Ceará significa na língua indígena canto de jandaia. Aires do Casal, Corografia Brasílica, refere essa tradição. O senador Pompeu em seu excelente dicionário topográfico, menciona uma opinião, nova para mim, que pretende vir Ceará da palavra suiacaça, em virtude da abundância de caça que se encontrava nas margens do rio. Essa etimologia é forçada. Para designar quantidade, usava a língua tupi da desinência IBA. A desinência ara junta aos verbos designa o sujeito que exercita a ação atual, junta aos nomes o que tem atualmente o objeto, ex coatiara o que pinta, Jussara o que tem espinhos. Ceará é o nome composto de Semu cantar forte, clamar, e Ara pequena arara ou periquito. Essa é a etimologia verdadeira, não só conforme com tradição, mas com as regras da língua. Segunda geral na jangada é uma espécie de estrado onde acomodam os passageiros, e às vezes o cobrem de palha. Em geral é qualquer estiva elevada do solo e suspensa em forquilhas. Terceira, rugitar é um verbo de minha composição para o qual peço venha. Filinto Elísio criou ruidar de ruído. Quarta, Iracema em Guarani significa lábios de mel de ira, mel e tem bilábios. Tembi na composição altera-se em cima, como na palavra simiba. Pag 17-18 Igraúna é o pássaro conhecido de cor negra Lusidia. Seu nome vem por corrupção de gira-pássaro, e una, abreviação de Pichuna preto. Segunda jati pequena abelha que fabrica delicioso mel. Terceira e por chamam ainda hoje no Ceará certa qualidade de terra muito fértil, que forma grandes coroas ou ilhas no meio dos tabuleiros e sertões, e é de preferência procurada para a cultura. Daí se deriva o nome dessa. Comarca da província. Quarta Tabajara Senhores das Aldeias, de Taba Aldeia, gera Senhor Essa nação dominava o interior da província, especialmente a Serra de Ibiapaba Pag 17, E Ioiticica árvore frondosa, apreciada pela deliciosa frescura que derrama sua sombra Segunda Garaave Paludal, muito conhecida pelo nome de Guará Penso eu que esse nome anda corrompido de sua verdadeira origem, que é e Iararara, Arara de Água. Também assim chamada pela bela cor vermelha. Terceira Arapiriquito. Os indígenas como aumentativo usavam repetir a última sílaba da palavra e às vezes toda a palavra, como Murémuré. Mure Frauta, Mure Mure Grande Frauta. para Ravinha a ser, pois, o aumentativo de Ará e significaria a espécie maior do gênero. Quarta Uru Cestinho que servia de cofre às selvagens para guardar seus objetos de mais preço e estimação. V. Krauta bromélia Vulgar de que se tiram fibras tão ou mais finas que as do linho. Sexta Jussara Palmeira de Grandes Espinhos, das quais servem-se ainda hoje para dividir os fios de lenda. Pag. 18 Iwira Saba Aljava, de seta e a Desinência Saba Coisa Própria. Segunda, quebrar a flecha era entre os indígenas a maneira simbólica de estabelecer a paz entre as diversas tribos, ou mesmo entre dois guerreiros inimigos. Desde já advertimos que não se estranhe a maneira porque o estrangeiro se exprime falando com os selvagens, ao seu perfeito conhecimento dos usos e língua dos indígenas, e sobretudo a ter se conformado com eles ao ponto de deixar os trajos europeus e pintar-se, deveu Martins Soares Moreno a influência que adquiriu entre os índios do Ceará. Pag 19, Ibiapaba Grande Serra que se prolonga ao norte da província e à extrema com Piauí. Significa terra a parada. O doutor Martius em seu glossário lhe atribui outra etimologia. Iba e terra, e tudo. A primeira, porém, tem a autoridade de Vieira. Segunda, Iga Saba de Iguiágua, e a desinência Saba Coisa Própria. Vaso, pote. Terceira vieste a saudação usual da hospitalidade era esta. Eri ou Betuvieste? Tu vim, sim. Alge -be Bendito? Veja-se lere, página 286. P.A.G. 20, E Jaguaribe, o maior rio da província, tirou o nome da quantidade de onças que povoavam suas margens. Jaguar onça, iba desinência para exprimir cópia, Abundância. Segunda Martim, da origem latina de seu nome, procedente de Marte, deduz o estrangeiro a significação que lhe dá. Terceira Pitiguaras grande nação de índios que habitava o litoral da província e estendia-se desde o Parnaíba até o Rio Grande do Norte. A ortografia do nome anda muito viciada nas diferentes versões, pelo que se tornou difícil conhecer a etimologia. Ibai significava terra, Ibaira veio a significar serra, ou terra alta. Aos vales chamavam os indígenas Ibaitira com a cintura das montanhas. A desinência de era, senhor, acrescentada, Formou a palavra Ibiticuara, que por corrupção deu Pitiguara a senhores dos vales. Vê mal o espírito da floresta os indígenas chamavam a esses espíritos Cápora, habitantes da mata, donde por corrupção veio a palavra Caipora, introduzida na língua portuguesa em sentido figurado. Pag. 21 as mais belas mulheres este costume da hospitalidade americana é atestado pelos cronistas. A ele se atribui o belo rasgo de virtude de Anchieta, que, para fortalecer a sua castidade, compunha nas praias de hiperoigo poema da Virgindade de Maria, cujos versos escrevia nas areias úmidas, para melhor os polir. Pag 21, e Jurema árvore meã, de folhagem espessa, dá um fruto excessivamente amargo, de cheiro acre, do qual juntamente com as folhas e outros ingredientes preparavam os selvagens uma bebida, que tinha o efeito do achixe, de produzir sonhos tão vivos e intensos, que a pessoa fruía neles melhor do que na realidade. A fabricação desse licor era um segredo, explorado pelos pajés, em proveito de sua influência. Jurema é composto de juespinho, e lema a cheiro desagradável. Segunda Irapuã de Iramel, Iapuã Redondo, é o nome dado a uma abelha virulenta e brava, por causa da forma redonda de sua colmeia. Por corrupção reduziu-se esse nome atualmente a Arapuá. O guerreiro de que se trata aqui é o célebre Mel Redondo, assim chamado pelos cronistas do tempo que traduziram seu nome ao pé da letra. Mel Redondo, chefe dos Tabajaras da Serra de Ibiapaba, foi encarniçado inimigo dos portugueses e amigo dos franceses. Quarta, a Acaraú O nome do rio é Acaracu de Acaragarça, Coburaco, Toca, Ninho e Y são dúbio entre iu, que os portugueses ora exprimiam de um, ora de outro modo, significando água. Rio do Ninho das Garças é, pois, a tradução de Acaracu, e Rio das Garças a de Acaraú. Usou-se aqui da liberdade horaciana para evitar em uma obra literária, obra de gosto e artística, um som áspero e ingrato. De resto quem sabe se o nome primitivo não foi realmente a Carol, que se alterou como tantos outros, pela introdução da consoante. Terceira estrela morta, a estrela polar. Por causa da sua imobilidade, orientavam-se por ela os selvagens durante a noite. Pag. 22. E boi sininga é a cobra cascavel, de boia cobra e sininga chucalho. Segunda oitibó é uma ave noturna, espécie de coruja. Pag. 23. E espíritos da treva, a esses espíritos chamavam os selvagens Curupira, Meninos Maus, de Curumim Menino e Pira mau. Segunda boréfrolta de bambu, o mesmo que Muré. Terceira o cara praça circular que ficava no centro da Taba, cercada pela estacada e para a qual abriam todas as casas. Composto de oca casa, e a desinência ara que tem, aquilo que tem a casa, ou onde a casa está. Pag 23, e Potiguara comedor de camarão, de Potiguara. Nome, Potiguara, que por desprezo davam os inimigos aos pitiguaras, que habitavam as praias e viviam em grande parte da pesca. Este nome dão alguns escritores aos Pitigoras, porque o receberam de seus inimigos. Segunda uma grande alarido que faziam os selvagens nas ocasiões surlins, como em começo de batalha, ou nas expansões da alegria, é palavra adotada já na língua portuguesa e inserida no dicionário de Moraes. Vem de a mão, e sem o clamar, clamor das mãos, porque os selvagens acompanhavam o vozear com o bater das palmas e das armas. Terceira Andira morcego, é em alusão a seu nome que Irapuã dirige logo palavras de desprezo ao velho guerreiro. Pág. 25. Aracati significa este nome Bom Tempo de Ara e Catu. Os selvagens do sertão assim chamavam as briças do mar que sopram regularmente ao cair da tarde e, correndo pelo vale do Jaguaribe, se derramam pelo interior e refrigeram da calma abrasadora do verão. Daí resultou chamar-se Aracati o lugar de onde vinha a monção. Ainda hoje no Icó o nome é conservado a brisa da tarde, que sapra do mar. Pag. 29, e aflar sobre este verbo que introduzi na língua portuguesa do latim aflu, já escrevi o que entendi em nota de uma segunda edição da Diva, que brevemente advira a luz. Segundo a Anhanga davam os indígenas este nome ao espírito do mal, Compõe-se de ano só, e anga-alma. Espírito só, privado de corpo, fantasma. Pac 34. E camus vaso onde encerravam os indígenas os corpos dos mortos e lhes servia de túmulo. Outros dizem camotim, e talvez com melhor ortografia, porque, se não me engano, o nome é corrupção da frase "coburaco", buraco âmbira defunto, anotin enterrar, buraco para enterrar o defunto, c a -o, o nome dava-se também a qualquer pote. Segunda guabiroba deve ler-se andiroba. Árvore que dá um azeite amargo. Terceira cabelos do sol em tupi-guaraciaba. Assim, chamavam os indígenas aos europeus que tinham os cabelos louros. Pag 38, Imoquem do verbo mocainhaçar na labareda. Era a maneira por que os indígenas conservavam a caça para não apodrecer, quando a levavam em viagem. Nas cabanas a tinham no fumeiro. Segunda Senhor do Caminho Assim chamaram os indígenas ao guia, de Pai Caminho, Iguara Senhor. Pag 38 E. O dia vai ficar triste, os tupis chamavam a tarde Caruca, segundo o dicionário. Segundo te caruque se significa estou triste. Qual destes era o sentido figurado da palavra? Tiraram a imagem da tristeza, da sombra da tarde, ou imagem do crepúsculo, do torvamento do espírito. Segunda Jurupari Demônio, de Juruboca Boca, e Apara para Torto, Aleijado. O Boca Torta. Terceira Ubaia fruta conhecida da espécie Eugênia. Significa fruta saudável, de Iuba fruta, Iaia saudável. Pag 41, e Jandaia é este nome que anda escrito por diversas maneiras, Nhandaya, Nhandaya, e em todas alterado, é apenas um adjetivo qualificativo do substantivo Ara. Deriva-se ele das palavras falar Antanduro, Forte, áspero, e ara desinência verbal que exprimiu a gente, NHANTara, substituído o T por D e o R por I, tornou-se nhandaia, dom de Jandaia, que se traduzirá por Periquito grasnador. Do canto desta ave, como se viu, é que vem o nome de Ceará, segundo a etimologia que lhe dá a tradição. Segunda em uma ave noturna Palamedia. A espécie de que se fala aqui é a Palamédia Chavaria, que canta regularmente à meia-noite. A ortografia melhor creio ser a em uma, talvez de ano só, e a numa ave agoureira. Conhecida. Significaria então Anum solitário, assim chamado pela tal ou qual semelhança do grito desagradável. Pag 43 Inúbia trombeta de guerra Os indígenas, segundo Leri, as tinham tão grandes que mediam muitos palmos no diâmetro de abertura. Pag 45 Guaracão selvagem, globo brasileiro. Provem esta palavra do verbo comer, do qual se forma com o relativo g e a desinência ara o verbal geuara comedor. A sílaba final longa é a partícula propositiva que serve para dar força à palavra. Geuara a realmente comedor, vorais. Pag 46, Ijibóia Cobra conhecida, Didiá e Machado, Iboia Cobra O nome foi tirado da maneira porque a serpente lança o bote, semelhante ao golpe do machado, pode traduzir-se bem, cobra de arremesso Segunda sucuri a serpente gigante que habita nos grandes rios e engole um boi de sua animal, e cure o curu roncador. Animal roncador, porque de feito o ronco da sucuri é medonho. Pab 46, I. Se é que tem sangue e não mel alusão que faz o velho Andira ao nome de Irapuã, o qual, como se disse, significa mel redondo. Segunda ouve seu trovão todo esse episódio do rugido da terra é uma astúcia, como usavam os pajés e os sacerdotes de toda a nação selvagem para se si impurem a imaginação do povo. A cabana estava assentada sobre um rochedo, onde havia uma galeria subterrânea que comunicava com a várzea por estreita abertura, quem tivera o cuidado de tapar com grandes pedras as duas aberturas, para ocultar a gruta dos guerreiros. Nessa ocasião a fenda inferior estava aberta, e o pajé sabia, abrindo a fenda superior, o ar encanou-se pelo antro espiral com estridor medonho, e de que pode dar uma ideia o sussurro dos caramujos? O fato é pois, natural, a aparência, sim, é maravilhosa. Terceira abatiene água abate arroz iracema servisse serviço da imagem do arroz que sovesse no alagado para exprimir sua alegria. Pag 57. E pau ferro de ubirapau e antanduro. Segunda maracajá gato selvagem. Terceira, Caetitus porco do mato, espécie de javali brasileiro. De Caeté mato grande e virgem, isso o caça, mudado o S em T na composição pela eufonia da língua. Caça do mato virgem. Quarta, Jaguar. Vimos que Guará significa voraz. Jaguar tem inquestionavelmente a mesma etimologia, é o verbal guara e o pronome Janós. Jaguar era, pois, para os indígenas, todos os animais que os devoravam. Jaguar é o grande devorador. Vê a najegavião. Pag 59. A Cauã ave inimiga das cobras, disse pau, e o An, do verbo o que come pau. Pag 61 Saí lindo pássaro, azul. Pag 62 e. A cintura da virgem os indígenas chamavam a amante possuída a saba, diaba homem, com a cintura, saba coisa própria, a mulher que o homem singe, ou traz a cintura. Fica, pois, claro... Pensamento de Iracema. Segunda carioba camisa de algodão, de cari branco, e oba-roupa. Tinha também a ara de arara e oba-vestido de penas de arara. Pag 65, e já se a lua. De já pronome nós, e si, mãe. A lua exprimia o mês para os selvagens e seu nascimento era sempre por eles festejado. Segunda fogos da alegria chamavam os selvagens tórios fachos ou fogos, e Toriba a alegria, a festa, a grande cópia de fachos. Terceira bucan significa uma espécie de grelha que os selvagens faziam para assar a caça, daí vem o verbo francês boucaner. A palavra é da língua tupi. Quarta Acoticutia. Pag 70. Abaeté varão abalizado, de aba homem, e é forte, egrégio. Pag 73. E Jacaúna Jacarandá Preto, de Jaca abreviação de Jacarandá, e Una Preto. Este Jacaúna é o célebre chefe, Amigo de Martim Soares Moreno Segunda quando o porco espinho Pag 74 Seu colar de guerra O colar que os selvagens faziam dos dentes dos inimigos vencidos Era um brasão e troféu de valentia Pag 75 E Japi significa nosso pé Do pronome já nós, Pai Pé Segunda Ibeapina de Ibaiterra, e Terra, Terceira Jatobá, grande árvore Real. O lugar da cena é o sítio da hoje Vila Viçosa, onde diz a tradição ter nascido camarão. PAG 78. E de Meru Mosca, e Oca Casa. Serra junto de Sobral. Fértil em mantimentos. Segunda Uruburetama, pátria ou ninho de Urubus, serra bastante alta. Terceira Munda, o rio muito tortuoso que nasce na serra de Uruburetama. Munda é cilada, e H, o rio. Quarta, a Potengi, rio que rega a cidade de Natal, onde era filho Soares Moreno. Pago 81, e. As saborosas traíras é o rio Trairi, 30 léguas ao norte da capital. De Traíra Peixe, e Y Rio. Hoje é povoação e distrito de paz. Segunda sou Ipé, País da Caça. De sou caça, e Ipé lugar onde. Disse hoje Soipé. Rio e povoação pertencente à freguesia e termo da fortaleza, situada à margem dos alagados chamados Jaguaruçu, na embocadura do rio. Terceira Pocote Rio das Pacobas. Nasce na Serra de Baturité e lança-se no oceano duas léguas ao norte de Aquirás. Quarta Iguabi enseada distante duas léguas de Aquirás. De água com a cintura, e Ipeonde. Pago 82, morro de areia na enseada do mesmo nome, a uma légua do Fortaleza, disse hoje Imocorib. Vem de Coribalegrar, imu, partícula ou abreviatura do verbo monhang fazer, que se junta aos... Verbos neutros e mesmo ativos para dar lhe significação passiva, es, canel afligir se mocanion fazer alguém aflito. Segunda rio que forma um braço de mar é o Parnaíba, rio do Piauí. Vem de Pará mar, Nhani correr, Iba braço, braço corrente do mar. Geralmente se diz que Pará significa rio e Paraná-mar, é inteiramente o um contrário. Terceira Brancos Tapuias em Tupi-Tapuitinga Nome que os pitiguaras davam aos franceses para diferençá los dos tupinambas. Tapuia significa bárbaro, inimigo. De Taba aldeia, Ipuir fugir, os fugidos da aldeia Quarta mairicidade. Talvez provenha o nome de Mer Estrangeiro e fosse aplicado aos povoados dos brancos em oposição às Tabas dos Índios Pago 85 e Batuire seja ilustre de Batuire Iê apelido que tomara o chefe Pitiguara e que na linguagem figurada valia tanto como valente nadador. É o nome de uma serra fertilíssima e da comarca que ela ocupa. Segundo as suas estrelas eram muitas contavam os indígenas os anos pelo nascimento das Pleiades no Oriente, e também costumavam guardar uma castanha de caju, de cada estação da fruta, para marcar a idade terceira jatobá árvore frondosa talvez de jetai, oba folha e a, aumentativo, e de grande copa é o nome de um rio e de uma serra em Santa Quitéria quarta Kixeramobim segundo o doutor Martius traduz-se por essa exclamação de saudade Compõe-se de que há, Xerimeus, Amobin e outros tempos. Vê caminho das garças em Tupiacarape, povoação na freguesia de Baturité a nove léguas da capital. Pago 86 Maranguaba Serra de Maranguape, distante cinco léguas da capital, notável pela sua fertilidade e formosura. O nome indígena compõe-se de Meren guerrear, e qual sabedor, Meren talvez seja a abreviação de Maramonhang fazer guerra, se não é, como eu penso, o substantivo simples guerra, de que se fez o verbo composto. O Dr. Matius traz etimologia diversa: Mara árvore, angai de nenhuma maneira, guabi comer. Esta etimologia nem me parece própria ao objeto, que é uma serra, nem conforme com os preceitos da língua. Pago 86. Ipirapora Rio de Maranguape, notável pela frescura de suas águas e excelência dos banhos chamados de Pirapora, no lugar das cachoeiras. Provem o nome de Pira Peixe, por salto, Salto do peixe. Segundo o Gavião Branco Batuirete chama assim o guerreiro branco, ao passo que trata o neto por narceja, ele profetiza nesse paralelo a destruição de sua raça pela raça branca. Pag 90, E Porangaba significa beleza. É uma lagoa distante da cidade, uma légua em sítio aprazível. Hoje a chamam Arronches, em suas margens está a decadente povoação do mesmo nome. Segunda Jirera o Rio das Marrecas, de Gereri ou Irerê Marreca, e Agau Água. Este lugar ainda hoje é notável pela excelência de frutas, com especialidade as belas laranjas conhecidas por laranjas de Gererau. Terceira Sapiranga Lagoa no sítio Alagadiço Novo, a cerca de duas léguas da capital. O nome indígena significa olhos vermelhos, de cessa olhos, e piranga vermelhos. Esse mesmo nome dão usualmente no norte a certa. Oftalmia Pag 90 e Muritiapuá de Muriti, nome da palmeira mais vulgarmente conhecida por Buriti, Iapuã Ilha. Lugarejo no mesmo sítio referido. Segunda aratanha de arara ave, e tanha bico. Serra muito fértil e cultivada, em continuação da de Maranguape. Terceira guaiúba de Goia Vale, água. Jurvir, be por onde, por onde vem as águas do vale. Rio que nasce na Serra da Aratanha e corta a povoação do mesmo nome a seis léguas da capital. Quarta a pacatuba de Paca e Tuba, leito ou couto das pacas. Recente, mas importante povoação, em um belo vale da Serra da Aratanha. Pag 91 Âmbar as praias do Ceará eram nesse tempo abandonos de âmbar que o mar arrojava. Chamavam-lhe os indígenas pira repote esterco de peixe. Pag 94 Coate a pintar a história menciona esse fato de Martim Soares Moreno se ter coatiado quando vivia entre os selvagens do Ceará. Coateado a desinência eibi ou significa o objeto que sofreu a ação do verbo, e talvez provenha de aba gente, criatura. Pag 95 e colibri desce letargo do colibri no inverno fala Simão de Vasconcelos. Segunda carbeto espécie de serão que faziam os índios à noite em uma cabana maior, onde todos se reuniam para conversar. Leia-se Ives de Evreux, viagem ao norte do Brasil. Pag 101. E na lagoa e povoação a duas léguas da capital. O verbo sejar significa abandonar, a desinência ana indica a pessoa que exercita a ação do verbo. Sejana significa o que abandona. Junta a partícula modo do verbo munhang fazer. Vem a palavra a significar o que fez abandonar ou que foi lugar e ocasião de abandonar. Segunda monguba árvore que dá um fruto cheio de cotão, semelhante ao da Sumaúma, com a diferença de ser negro. Daí veio o nome de uma parte da Serra de Maranguape, onde tem estabelecimento rural o Tenente Coronel. João Franklin de Alencar Pag 104 Embu fruta da Serra do Araripe que não tem no litoral É saborosa e semelhante ao cajá Pag 104 Jacarecanga morro de areia na praia do Ceará afamado pela fonte de água fresca puríssima Vem o nome de jacaré-crocodilo, e a canga-cabeça. Pag 106, e japim-pássaro cor-de-ouro com encontros pretos e conhecido vulgarmente pelo nome de sofrê. Segunda folha escura amurta, que os indígenas chamavam capixuna, de e rama folhagem, e pichuna escuro. Daí vem a figura de que usa iracema para exprimir a tristeza que ela produz no esposo. Paguão 07/109 Tupinambas nação formidável ramo primitivo da grande raça tupi. Depois de uma resistência heroica, não podendo expulsar os portugueses da Bahia, emigraram até o Maranhão, onde fizeram. Aliança com os franceses, que já então infestavam aquelas paragens. O nome que eles se davam significa gente parente dos tupis, de Tupia Namaaba. Segunda Baía dos Papagaios é a Baía da Jericoacoara, de o Papagaio, Coavárzia, Várzea, Coaraburaco ou Seio, Enseada da Várzea dos Papagaios. É um dos bons portos do Ceará. Terceira Maracatim um grande barco que levava na proa, tinha um maracá. Aos barcos menores ou canoas chamavam igara, de água e de era senhor, senhora de água. Pag 108 Caiçara de Caipau Queimado e a desinência Sara cousa que tem, ou se faz, o que se faz de pau queimado. Era uma forte estacada de pau a pique. Pag. 111 Moacir filho do sofrimento, de moacidor, e ira desinência que significa saído de. Faixa é o que chamam vulgarmente tipóia, rejeitou-se o termo próprio do texto, por andar degradado no estilo chulo. Pag 112 Chupou tua alma criança em entupie pitanga, de Peter chupar, e Aga alma, chupa alma. Seria porque as crianças atraem e deleitam aos que as veem. Ou porque absorvem uma porção de alma dos pais. Calbi fala nesse último sentido. Pag 116 Carimã uma conhecida preparação de mandioca. correr, mani mandioca, mandioca escorrida. Pag 117, Itauape lugar do barro amarelo, de Itauaipé. Fica no caminho de Maranguape. Segunda piau peixe que deu o nome ao rio Piauí. Terceira velha taba tradução de Tapuitapera Assim chamava-se um dos estabelecimentos dos Tupinambas no Maranhão Quarta toca Casa de Pedra, Fortaleza Pag 118, Imanacá Linda Flor Veja-se o que diz a respeito o Senhor Gonçalves Dias em seu dicionário Segunda copinha inseto conhecido. O nome compõe-se de Coburaco e Pim Ferrão. Pag. 122. Albuquerque Jerônimo de Albuquerque, chefe da expedição ao Maranhão em 1612. Carta. Ao Dr. Jaguaribe. Eis-me de novo, conforme o prometido já leu o livro e as notas que o acompanham conversemos pois conversemos sem cerimônia em toda familiaridade como se cada um estivesse recostado em sua rede ao vai vendo o do balanço que convida a doce prática se algum leitor curioso se passe à escuta deixá-lo não havemos por isso de mudar o tom rasteiro da intimidade pela frase garrida das salas. Sim, mais, Há de recordar-se você de uma noite que entrando em minha casa, quatro anos a esta parte, achou-me rabiscando um livro. Era isso em uma quadra importante, pois que uma nova legislatura, filha de nova lei fazia sua primeira sessão, e o país tinha os olhos nela, de quem esperava iniciativa generosa para melhor situação. Já estava eu meio descrido das coisas, e mais dos homens, e por isso buscava na literatura diversão à tristeza que me infundia o estado da pátria entorpecida pela indiferença. Cuidava eu porém que você, Político de antiga e melhor têmpera, pouco se preocupava com as coisas literárias, não por menos preço, sim por vocação. A conversa que tivemos então revelou meu engano, achei um cultor e amigo da literatura amena, e juntos lemos alguns trechos da obra, que tinha, e ainda não as perdeu, pretensões a um poema. É, como viu e como então lhe a largos traços, uma heróide que tem por assunto as tradições dos indígenas brasileiros e seus costumes. Nunca me lembrará eu de dedicar-me a esse gênero de literatura, de que me abstive sempre, passados que foram os primeiros e fugaces arroubos da juventude. Suporta-se uma prosa medíocre, e estima-se pelo que late da ideia, mas o verso medíocre é a pior triaga que se possa impingir ao pio leitor. Comete a imprudência quando escreve algumas cartas sobre a confederação dos tamoios dizer, as tradições dos indígenas dão matéria para um grande poema que talvez um dia alguém apresente sem ruído nem aparato, como modesto fruto de suas vigílias. Tanto bastou para que supusessem que o escritor se referia a si, e tinha já o poema em mão, várias pessoas perguntaram-me por ele. Meteu-me isto em brios literários, sem calcular das forças mínimas para a empresa tão grande, que assoberbou dois ilustres poetas, Tracei o plano da obra, e a comecei com tal vigor que levei quase de um fôlego ao quarto canto. Esse fôlego susteve-se cerca de cinco meses, mas amorteceu, e vou lhe confessar o motivo. Desde cedo, quando começaram os primeiros pruridos literários uma espécie de instinto me impelia a imaginação para a raça selvagem e indígena digo instinto porque não tinha eu então estudos bastantes para apreciar devidamente a nacionalidade de uma literatura era simples prazer que me deleitava na leitura das crônicas e memórias antigas mais tarde discernindo melhor as coisas, lia as produções que se publicavam sobre o tema indígena, não realizavam elas a poesia nacional, tal como me aparecia no estudo da vida selvagem dos autóctones brasileiros. Muitas pecavam pelo abuso dos termos indígenas acumulados uns sobre outros, o que não só quebrava a harmonia da língua portuguesa, como perturbava a inteligência do texto. Outras eram primorosas no estilo e ricas de belas imagens, porém certa rudez ingênua de pensamento e expressão, que devia ser a linguagem dos indígenas, não se encontrava ali. Gonçalves Dias é o poeta nacional por excelência, ninguém lhe disputa na opulência da imaginação, no fino lavor do verso, no conhecimento da natureza brasileira e dos costumes selvagens. Em suas poesias americanas, aproveitou muitas das mais lindas tradições dos indígenas, e em seu poema não concluído dos Timbiras, propôs-se a descrever a epopeia brasileira. Entretanto, os selvagens de seu poema falam uma linguagem clássica, o que lhe foi censurado por outro poeta de grande estro, o doutor Bernardo Guimarães. Eles exprimem ideias próprias do homem civilizado, e que não é verossímil tivessem no estado da natureza. Sem dúvida que o poeta brasileiro tem de traduzir em sua língua as ideias, embora rudes e grosseiras, dos índios, mas nessa tradução está a grande dificuldade, é preciso que a língua civilizada se molde quanto possa a singeleza primitiva da língua bárbara, e não represente as imagens e pensamentos indígenas senão por termos e frases que ao leitor pareçam naturais na boca do selvagem. O conhecimento da língua indígena é o melhor critério para a nacionalidade da literatura ele nos dá não só o verdadeiro estilo como as imagens poéticas do selvagem os modos de seu pensamento as tendências de seu espírito e até as menores particularidades de sua vida é nessa fonte que deve beber o poeta brasileiro é dela que há de sair o verdadeiro poema nacional, tal como eu imagino. Cometendo portanto o grande arrojo, aproveitei o ensejo de realizar as ideias que me vagueavam no espírito, e não eram ainda plano fixo, a reflexão consolidou-as e robusteceu. Na parte escrita da obra foram elas vazadas em grande cópia. Se a investigação laboriosa das belezas nativas feitas sobre imperfeitos e espúrios dicionários exauria o espírito, a satisfação de cultivar essas flores agrestes da poesia brasileira, deleitava. Um dia porém fatigado da constante e aturada meditação ou análise para descobrir a etimologia de algum vocábulo, assaltou-me um receio. Todo este ímprobo trabalho que às vezes custava uma só palavra, me seria levado à conta. Saberiam que esse escrópolo de ouro fino tinha sido desentranhado da profunda camada, onde dorme uma raça extinta. Ou pensariam que fora achado na superfície e trazido ao vento da fácil inspiração. E sobre esse... Logo outro receio. A imagem ou pensamento com tanta fadiga esmerilhados seriam apreciados em seu justo valor pela maioria dos leitores. Não os julgariam inferiores a qualquer das imagens em voga, usadas na literatura moderna. Ocorre-me um exemplo tirado deste livro. Guia Chamavam os indígenas, Senhor do Caminho, Piguara. A beleza da expressão selvagem em sua tradução literal e etimológica me parece bem saliente. Não diziam sabedor do caminho, embora tivessem termo próprio, qual porque essa frase não exprimia a energia de seu pensamento o caminho no estado selvagem não existe, não é coisa de saber. O caminho faz-se na ocasião da marcha através da floresta ou do campo, e em certa direção, aquele que o tem e o dá é realmente senhor do caminho. Não é bonito, não está aí uma joia da poesia nacional. Pois talvez haja quem prefira a expressão rei do caminho, embora os brasis não tivessem rei, nem ideia de tal instituição. Outros se inclinaram à palavra guia, como mais simples e natural em português, embora não. Corresponda ao pensamento do selvagem. Ora, Escrever um poema que devia alongar-se para correr o risco de não ser entendido, e quando entendido não apreciado, era para desanimar o mais robusto talento, quanto mais a minha mediocridade. Que fazer? Encher o livro de grifos que o tornariam mais confuso e de notas que ninguém lê. Publicar a obra parcialmente para que os entendidos proferissem o veredicto literário. Dar leitura dela a um círculo escolhido, que emitisse juízo ilustrado. Todos estes meios tinham seu inconveniente, e todos foram repelidos: o primeiro afeava o livro, o segundo o truncava em pedaços o terceiro não lhe aproveitaria pela cerimoniosa benevolência dos censores. O que pareceu melhor e mais acertado foi desviar o espírito dessa obra e dar-lhe novos rumos. Mas não se abandona assim um livro começado, por pior que ele seja, aí nessas páginas cheias de rasuras e borrões dorme a larva do pensamento, que pode ser ninfa de asas douradas, se a inspiração fecundar o grosseiro casulo. Nas diversas pausas de suas preocupações o Espírito volvia pois ao álbum, onde estão ainda incubados e estarão cerca de dois mil versos heróicos. Conforme a benevolência ou severidade de minha consciência, às vezes os acho bonitos e dignos de verem a luz, outras me parecem valguers, monótonos, e só menos a quanta prosa charra tenho eu estendido sobre o papel. Se o amor de pai abranda afinal esse rigor, não desvanece porém nunca o receio de perder inutilmente meu tempo a fazer versos para caboclos. Em um desses volveres do Espírito a obra começada, lembrou-me da experiência em anima prosaica. O verso pela sua dignidade e nobreza não comporta certa flexibilidade de expressão que, entretanto, não vai mal à prosa a mais elevada. A elasticidade da frase permitiria então que se empregassem com mais clareza as imagens indígenas, de modo a não passarem desapercebidas. Por outro lado, conhecer-se-ia o efeito que havia de ter o verso pelo efeito que tivesse a prosa. O assunto para a experiência, de antemão estava achado. Quando em 1848 revi nossa terra natal, tive a ideia de aproveitar suas lendas e tradições em alguma obra literária. Já em S. Paulo tinha começado uma biografia do camarão. A mocidade dele, a amizade heróica que o ligava a Soares Moreno, a bravura e lealdade de Jacauna aliado dos portugueses, e suas guerras contra o célebre mel redondo, aí estava o tema. Faltava-lhe o perfume que derrama sobre as paixões do homem a beleza da mulher. Sabe você agora o outro motivo que eu tinha de lhe endereçar o livro, precisava dizer todas estas coisas, contar-o a como e por que escrevi Iracema. E com quem melhor conversaria sobre isso do que com uma testemunha de meu trabalho, a única, das poucas, que respira agora as horas cearenses? Este livro é, pois, um ensaio ou antes a mostra. Verá realizadas nele minhas ideias a respeito da literatura nacional, e achará aí poesia inteiramente brasileira, Aurida na língua dos selvagens. A etimologia dos nomes das diversas localidades e certos modos de dizer tirados da composição das palavras são de cunho original. Compreende você que não podia eu derramar em abundância essa riqueza no livrinho agora publicado, porque elas ficariam desfloradas na obra de maior vulto, a qual só teria a novidade da fábula. Entretanto há aí de sobra para dar matéria à crítica, e servir de base ao juízo dos entendidos. Se o público ledor gostar dessa forma literária, que me parece ter algum atrativo e novidade, então se fará um esforço para levar ao cabo o começado poema, embora o verso pareça na época atual ter perdido sua influência e prestígio. Se porém o livro for acoimado de sediço e tedioso, ou se Iracema encontrar a usual indiferença, que vai acolhendo o bom e o mal com a mesma complacência, quando não é o silêncio desdenhoso e ingrato, então o autor se desenganará demais esse gênero de literatura como já se desenganou do teatro e os versos como as comédias passarão para a gaveta dos papéis velhos relíquias autobiográficas depois de concluído o livro e quando o reli já apurado na estampa Conheci que me tinham escapado senhores que poderia corrigir se não fosse a pressa com que o fiz editar, noto algum excesso de comparações, certa semelhança entre algumas imagens, e talvez desalinho no estilo dos últimos capítulos que desmerecem dos primeiros. Também me parece devia conservar aos nomes das localidades sua atual versão, Embora corrompida. Se a obra tiver segunda edição será escoimada destes e de outros defeitos que lhe descubram os entendidos. Agosto 1865 José de Alencar.